Fala galera, aqui quem fala é o Bombits, começando mais um vídeo no canal, e dessa vez eu vou estar testando o Arcade da Output, que é um plugin que com certeza você já viu algum comercial dele em algum canto na internet. E bom, hoje eu vou estar testando ele, mostrando como funciona e dando uma a minha opinião final sobre ele. E vamos lá! quero explicar como funciona o sistema do Arcade. Bom, galera, o Arcade não é um plugin que você paga uma vez e pronto, não precisa pagar mais. Ele é um plugin de assinatura, ou seja, você paga ele todo mês, mas podendo cancelar a qualquer momento. Ele custa 10 dólares por mês. Hoje em dia, no Brasil, 10 dólares fica nas, na casa dos 60 reais. Ele é uma assinatura não tão barata, mas comparado a outros plugins, ele é barato. Então, vamos lá. É, vocês podem ver, tem duas abas, tem a aba browser e tem a aba play. A aba play é para você tocar, olha aqui como, é... como eu tô tocando, e a aba browser é para você escolher. O som que você quer. E o arcade, ele funciona através de loops, galera. E não só loopings de melodia. Você encontra aqui de melodia, de bateria, os dois juntos, loop de voz e tudo mais. E aqui tem o feed principal. Em Lines, você vê todas as expansões, né? Isso aqui são como se fosse expansões. E dentro dessas expansões, tem outros loopings. Que você pode baixar tudo, você pode escutar, favoritar e baixar uma por uma. E tudo mais. Ou você pode procurar diretamente por loopings da forma que você quer. Eles têm mais de 38 mil loopings aqui, o número exato deles é 38.290 loops. É coisa pra caramba, galera. E eu notei uma semelhança com a Splice e com o Loop Cloud. Mas a Splice já é uma coisa muito maior. A, o arcade é recente, né? Não é tão novo assim. Já saiu faz mais de um ano, se eu não me engano. Aqui, como vocês podem ver, vocês podem escutar o Loop Cloud e baixar ele aqui também. E aí, beleza, vamos supor, eu baixei aqui alguns. É, vamos nesse Funk Flutes. E vamos para a aba Play. Aqui vocês podem ver que ele, ó. Cada tecla dessa é um loop diferente. E como vocês podem ver aqui no nosso canto superior direito, vocês têm a tonalidade. Ele está em sol sustenido menor. Vocês podem clicar na tonalidade e botar uma oitava acima, uma oitava para baixo, ó. Vocês podem mudar o tom. Isso eu achei muito legal galera que vocês podem modificar bem abertamente E aqui ó Vocês podem clicar em cima da nota Ver o que ela faz Clique em edit e vocês conseguem ver exatamente qual é o loop ó, Essa aqui que eu cliquei E aqui dentro dela galera Vocês podem fazer muita coisa ó, Tipo, ah eu quero só que seja isso aqui ó e aí fica em loop Ou vocês podem botar tudo isso que nem estava antes ó. Muito legal, vocês podem mexer em volume Vocês podem ativar um filtro ó. Deixa eu botar aqui um filtro desse ó. Vocês podem mudar a velocidade que o sample toca ó. Vamos botar vezes 2 Vocês podem também diminuir muito legal, galera. E também tem uma aba avançada que vocês podem ver o BPM exato, é, quais são as notas dele, estão dentro de quais escalas. Que cara, é muito detalhado. Eu achei essa parte muito legal e muito boa. Vamos abrir aqui outra expansão, esse Give a Take, que é do Hooked, que é o que eu mais vejo comercial por aí. E ó. Galera, isso aqui é animal, mano É muito legal E vocês, ó Tem uns efeitos que vocês podem colocar Ou não, ó Tipo um tape delay de Galera, esses loops de voz eu achei a coisa mais maravilhosa que tem. É uma coisa, tipo assim, revolucionária e muito legal. E aqui vocês podem também ter um mixer, né? Que como eu falei, vocês podem estar controlando o volume de tudo. Vocês podem, tipo, abaixar esse e aumentar muito esse, botar um de um lado e um do outro. Vamos ver como é que fica. Tem esse send aqui de efeitos que vocês podem escolher, ó, send 1 e misturar vários efeitos e tudo mais, ó, vocês podem clicar neles e estar tá editando, e aqui vocês botam o quanto vocês querem de efeito nisso, e, nossa, tem até um masterzinho aqui, muito legal, cara, é um plugin muito completo, ele, ele é como se fosse uma mini DAW, essa seria a metáfora que eu colocaria. E vocês podem editar qualquer botão aqui em cima dessas teclinhas e vindo em edit. E vocês podem mexer de várias formas, galera. Vocês podem escolher aonde começa, o tamanho do loop e tudo mais. Vocês podem também mudar o grid para ser transiente ou vocês deixam em grid, tá ligado? Nossa, muito bom, mano. Muito legal. Aqui vocês têm um macro overview sobre os efeitos que tem Ali na parte da frente tem um tape delay que vocês podem tipo, controlar é, o send deles, o master input, o que é cada coisa, vocês conseguem ver melhor, acho que vocês não conseguem modificar, é, esses parâmetros aqui são todos esses da frente vocês ó <risos> Eu achei bem legal, muito bacana, mas eu vou dizer o que eu acho. Para mim, ele é uma mistura de, de um splicer com um sampler. Lembrar um pouco mais o loop cloud, mas ele não é tão conhecido assim. Então, ele é, basicamente, ele é como se fosse um plugin de sampler, que ele tem vários loops nele que você pode baixar direto e você modifica tudo no plugin. Então, ele é um sampleador. É bom... Ele é bem legal porque você pode criar muita coisa com ele diferente, saca? E tem uns sons bem bacanas aqui. Eu não explorei nem 10% do que ele tem. Eu acho que se você é uma pessoa que gosta ou não gosta, até eu acho que se as pessoas que não gostam de trabalhar com loop, vão gostar mais ainda disso porque você modifica totalmente o loop aqui da forma que você quiser. E ele é bem fácil de você criar coisas. Tipo, você sai... Clicando nas teclas do seu piano, da sua controladora mídia, aí, do que você tiver E você cria uma melodia muito legal e você pode ajeitar por aqui e tudo mais Então, para mim, o Arcade é um ótimo plugin Tem muito que melhorar Talvez o preço não é, não é né, tão acessível aqui no Brasil 60 reais não é todo mundo que pode dar 60 reais por mês mas eu acho que se você tá focado em vender beat, em produzir bastante, o Arcade vai ser um grande aliado seu. E ele é bom, galera. Ele é bom demais e você tem ótimos timbres nele e várias modificações também. Então, aprovado. Gostei bastante. Mas é um plugin que eu não sou tão fã assim, que eu não usaria. Mas dá para brincar com ele. Eu vou ter aí mais... 29 dias para poder estar tá usando. E quem saiba, eu vá criar outras opiniões. E aí? E você já usou o Arcade? O que, que achou? Conta pra gente.